A preocupação com o meio ambiente tem sido cada vez mais frequente. A causa disso é que os recursos naturais já se encontram escassos. Uma das formas mais utilizadas de energia renovável é a energia solar proveniente da luz do sol. No início de dezembro, o ministro da Integração, Helder Barbalho, durante o encontro na Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia em Belém, anunciou que pessoas físicas podem financiar a compra de placas de energia solar a partir do ano que vem. A partir de 2018, o FNO, o Fundo Constitucional do Norte, o mais importante fundo de financiamento da nossa região, poderá estar financiando pessoas físicas, cada cidadão, para poder instalar nas suas residências placas de energia solar. Isso vai baratear o custo da energia e, além disso, garantindo energia de qualidade. Um problema gravíssimo que nós enfrentamos hoje no nosso estado e na região norte do nosso país. Além, claro, aquilo que a pessoa não for usar da sua energia, ela ainda pode comercializar. Portanto, uma conquista sensacional que, a partir do ano que vem, você poderá procurar o BASA para buscar um financiamento para colocar a placa de energia solar na sua residência. Uma grande vitória em favor do Pará, em favor do norte do Brasil. É uma novidade o financiamento de energia limpa em placas solares para a pessoa física pelo FNO, Fundo Constitucional do Norte. A energia solar é gerada através de placas solares que são colocadas nos telhados das residências. As placas são fotovoltaicas, ou seja, têm a capacidade de captar a luz do sol e transformá-la em energia elétrica. Os interessados em financiar as placas de energia solar devem procurar o Banco da Amazônia. Basta se dirigirem a qualquer uma das agências do Banco da Amazônia em todos os estados da região norte, solicitarem o crédito, para isso elas vão precisar fazer um cadastro, o que é normal, abrirem sua conta corrente no banco, nesse momento a gente faz a avaliação de risco e da capacidade de pagamento desse cliente, ele vai receber o seu limite de crédito e poderá se dirigir a qualquer uma dessas empresas que estejam atuando no segmento de fornecimento de placas fotovoltaicas para elas elaborar o seu projeto, receber seu orçamento e retornar ao banco. Com esse orçamento, a gente faz o plano de financiamento para poder atender a demanda desse cliente.